agachamento. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, irei ensinar a você, que é iniciante, passo a passo, como fazer o agachamento da melhor maneira possível e não sobrecarregar os seus joelhos. Não se esqueça, tem que ter a liberação do seu médico e o mais importante, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, tem o cardápio para ganho de massa magra, que é para você endurecer bem as suas coxas, volumizar, por apenas R$ 23,00, é uma promoção aqui do canal. Só o cardápio, se você for procurar aí fora com o nutricionista, é mais de R$ reais. Aqui, só R$ 23,00, lá embaixo na descrição. Vamos lá, você deve estar se perguntando, professor, como é que eu resolvo o problema para fazer o agachamento e não ter dores na patela, nos joelhos. É fácil isso, presta atenção. A primeira coisa que você tem que entender é qual o melhor posicionamento para você. Tem algumas pessoas que conseguem fazer o agachamento com as pernas mais estreitas do que a largura do quadril outras pessoas já conseguem fazer o agachamento à largura do quadril e muitas outras fazem o agachamento com as pernas mais afastadas do que a largura dos ombros. Você tem que primeiro identificar qual dessas posições ou esses posicionamentos que é mais cômodo para você fazer o agachamento. Então você vai lá embaixo nos comentários e vai me dizer, professor para eu fazer o agachamento é melhor eu fazer com a perna fechada ou a largura do quadril ou então aberta, tá ok? Escreva porque aí eu vou entender para eu passar os outros vídeos aqui do canal. Resolvido o primeiro ponto. Segundo ponto, os joelhos eles geralmente ficam alinhados a linha dos seus pés. Então, se os seus pés estão voltados para frente, não tem como o joelho ficar voltado para fora, correto? É isso que você tem que atentar. Quando você for fazer o agachamento, coloque os pés ligeiramente voltados para fora, dessa maneira, e os joelhos acompanhar essa angulação da ponta dos dedos dos pés, para evitar que quando você agache, você faça esse movimento de fechar, não feche, mantenha os joelhos ó, sempre a linha dos pés, e aí você vai agachar. Esse é o segundo ponto importante. Terceiro ponto, eu vou ficar enviesado para você entender que é o que quase todos os meus alunos erram. Quando eles vão fazer o agachamento, eles fazem assim, posição dos pés legal, aí vai agachar, joga o quadril atrás, projeta o peitoral demasiadamente à frente e aí agacha assim. Não, não é isso que você vai fazer, o que você vai tentar fazer é o seguinte, Peitoral, projeta para frente, contrai o abdômen, as pernas, a largura aqui, como eu falei no primeiro ponto, tem que ser o mais favorável para você. E aí você vai descer esticando os braços no seu limite. Vai aonde der. Foi aqui? Sobe! Quando subir, você não faz esse movimento aqui ó, projeção do quadril à frente, volta para agachar, não faça isso. Você vai fazer o seguinte, presta atenção, agachou, subiu, agachou, subiu, agachou, observaram que eu subo e desço eu subo e desço, é como se fosse um elevador, o elevador ele não vai para frente ou vai para trás, não, ele sobe e desce, então você fazendo esse movimento, onde você pode manter os braços à frente, agacha no seu limite, sobe, agacha no seu limite, sobe, fazendo esse movimento você vai bombear bastante sangue para a região das suas coxas, vai trabalhar suas coxas de uma maneira assim fenomenal, mesmo que você não tenha peso em casa, só fazendo esse movimento você vai ter um resultado maravilhoso. agora Presta atenção, se você tem o costume de fazer o agachamento e jogar o joelho à frente, presta atenção nisso, que esse aqui é um dos erros primordiais, além desse outro que eu acabei de mostrar, de curvar o tronco. Se você faz o agachamento e joga o joelho à frente, você está sobrecarregando os seus joelhos, a sua patela. E aí é onde você sente aquelas dores, é onde... Escreve aí nos comentários se antes de ver esse vídeo aqui passo a passo explicando para você não errar mais se você sentia dores no joelho e quando você for lá embaixo escrever antes de escrever observa se você vai fazer esse agachamento aqui subir descer subir descer subir descer esse agachamento quando você estiver fazendo escreve lá para mim se você não sentiu a sua coxa mais dura aí para manter essa firmeza da coxa e conseguir trocar a gordura por massa magra é o que cardápio nutricional aqui da promoção do canal por 23 reais vai lá embaixo na descrição desse vídeo e não se esqueça adquirir esse cardápio que você não vai se arrepender vai por mim você não vai se arrepender porque é uma reeducação alimentar. Mais um vídeo passo a passo desvendando os mistérios do agachamento para você, minha guerreira, meu guerreiro, muito obrigado. Até nosso próximo encontro.